Vou apresentar neste vídeo, duas soluções para lidar com o multibanco. Uma, o e-commerce EasyPay, que utiliza a plataforma com o mesmo nome, e a outra, a Compra Fácil. Uh, ambos os módulos têm alguns problemas, um porque no caso do Compra Fácil não tem uma manutenção muito regular, o EasyPay porque ainda é uma sandbox. Este é o módulo Commerce Multibanco Compra Fácil, que utiliza a plataforma Compra Fácil e eh, esta plataforma, como se percebe bem, gera referências para pagamento. E o pagamento pode ser feito através de, de, de cartão e utilizando o pagamento, o, os códigos de multibanco ou então numa payshop eh, utilizando a mesma referência de pagamento. O outro exemplo é o Commerce Easy Pay, que ainda está em sandbox, portanto é mais recente, ou pelo menos não tem tido muita atenção desde que foi publicado, e que através do GitHub podemos aceder facilmente e ter um, fazer um, um snapshot fazer download um do snapshot do estado do, do site como ficou em 2012, e também ativar. Este módulo utiliza uh, o EasyPay uh, Gateway para gerar as, as referências de pagamento multibanco. Como já nos habituamos, uh, uh, todos os métodos são ativados em Store Configuration Payment Methods. Nós já temos aqui dois multibancos, um uh, facilmente reconhecido portanto, como o EasyPay, e o compra-fácil. O EasyPay tem duas modalidades, o multibanco e uh, o credit card. Para qualquer um deles, temos naturalmente a área da configuração, que não tem muitos campos. Evidentemente que uh, a utilização destes processos requer, de qualquer destes métodos, requer a consulta da informação de cada uma das gateways para que se saiba exatamente o, o que é que é necessário, além de, naturalmente, ter de se criar uma conta do utilizador. Como aqui se pode ver facilmente. E vamos ver o exemplo do EasyPay. Tem mais alguns campos, o SIN, o User ID, o Entity. Também é possível escolher a língua utilizada e pode-se usar uma modalidade sandbox mais para testes do que propriamente site em produção. O credit card apresenta o mesmo tipo de configuração e uh, temos assim revistos digamos, os métodos de pagamento. Qualquer um destes métodos segue e uh, uh, usa a API do Commerce Drupal Payment que é disponibilizado com o próprio Drupal Commerce.